Pessoal, eu sou Vamos fazer aqui hoje mais uma nova dica de lanchinho para as crianças, tá? Pra alimentar eles bem. Vamos usar o Berry Key, que é um polivitamínico da Essential, vitaminas, minerais, sem açúcar, saborzinho de morango que eles adoram. A gente vai fabricar um iogurtezinho de morango super saudável para eles, tá? Essa aqui é a Valentina. E esse aqui é o Lucas que tá doido para comer, como vocês podem ver. Então vamos fazer, tá? Vamos fazer? Sim. Yes. Então vamos lá. Vamos adicionar aqui para ficar moranguinho. Uma. E duas. Aqui também. E duas. Uma. Calma mais, Lucas. Essa aí é para você comer. Pô. E duas. E aí, agora vamos misturar a receita. Bem facinho. Então, agora vamos comer? Então vamos lá, podem comer. É bem bom. É, que bom. Muito gelado. Muito gelado, filho. Tá? Pessoal, então se gostaram da dica, podem ter certeza que eles gostaram. Se inscreve no canal e bota um likezinho aí no vídeo, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. É, mais. Fazer em casa. Eu quero provar o do que vai é ver como Sim. ficou.